Oi gente! Tudo bem? Preparados para mais um super assunto? Hoje nós vamos falar sobre como saber se eu tenho um perfil empreendedor. Eu ajudo pessoas comuns a empreender de forma mais assertiva, descobrindo justamente se tem perfil e se não tiver, a gente desenvolve. E para começar a nossa conversa, que tal iniciarmos falando sobre perfil de negócios? Olha, muito se fala em perfil de negócios, mas pouco se explica como chegar nele, não é mesmo? Nós vamos ver aqui vários assuntos interessantes sobre empreendedorismo, sobre perfil de empreendedores, sobre gratidão. Vamos falar um pouquinho também sobre o que significa consultoria, mentoria e coaching. E no decorrer desse trabalho, que vai te ajudar bastante, nós vamos falar sobre diversos tipos de negócios que você pode montar mas agora é hora de saber como descobrir o seu perfil de negócios e se você tem um perfil empreendedor o ponto mais importante é ter claramente que o perfil é algo no qual você realmente sente prazer em executar não adianta você seguir a moda porque dá dinheiro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 como ser humano e eu sugiro que você faça o mesmo, tá? Se você precisa de ajuda no autoconhecimento, já sabe que pode contar comigo. Acaba com essas amarras aí desses pensamentos puramente materialista que nós estamos acostumados a ter, né? Eu também tenho, mas eu me policio. Você vai sentir na pele, na alma, na vida, uma mudança grandiosa. O universo, ele não erra quando você se abre para ele, tá? Tudo isso é muito bonito, Josi, mas como fazer? Hum? Simples. Acabei de falar ali em cima. Se jogue, se abra, pense no copo cheio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o problema vem...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 para você se precaver de tudo o que vai acontecer na sua empresa. Se você estipular tudo e colocar no planejamento as ações que precisa fazer para alcançar os seus objetivos, tudo vai ficar mais fácil. Inclusive, saber se você está tendo lucro ou prejuízo para você poder mudar as suas estratégias. Eu costumo dizer que é melhor errar do que não tentar. E se errar, erre rápido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 Então se prepara, porque agora nós vamos falar sobre os formatos de ser empreendedor. Assim vai ficar muito mais claro na sua cabeça como você vai fazer para se desenvolver como empreendedor e ter sucesso na sua caminhada. O que é ser empreendedor? Bom, hoje em dia o empreendedorismo ele vem se tornando palavra de grande peso no Brasil. Principalmente quando a gente pensa em casos extraordinários, né? Como a história do Mark Zuckerberg, a história do Flávio Augusto, que eu acredito que não exista um só cidadão que não conheça ele, né? O, o Mark. E também muita gente conhece o Flávio Augusto porque ele também já é mundialmente conhecido, né? O Mark Zuckerberg, ele fundou o Facebook em 2004. Alguns anos já se passaram, né? Mas foi somente em 2014 que o Facebook se consolidou como a maior rede social da história do mundo. A ferramenta ganhou força e como todo bom empreendedor e de olho nas oportunidades, Mark foi além. Ele ficou de olho no que mais tinha de valioso no mercado relacionado às redes sociais. E ao contrário do que muita gente pensa, ele comprou o Instagram antes do WhatsApp. Sim, minha gente. A aquisição do Instagram aconteceu em 9 de abril de 2014, pela bagatela de 1 bilhão de dólares. E foi somente dois anos depois, para ser bem exata, no dia 19 de fevereiro de 2014 que a empresa anunciou a compra do whatsapp sabe por quanto hum? senta aí na cadeira que essa vai doer <risos> 16 bilhões de dólares e você aí achando que a sua ideia parece de Girico, né <risos> só um conselho se você tem uma ideia revolucionária que pode resolver a dor de alguém busque formas de tirar essa ideia do papel e por que eu digo isso? Simplesmente porque todos esses aplicativos e empresas que ganharam o mercado surgiram para curar a dor de algo. Então, por mais banal ou absurda que seja a sua ideia, não desista dela. Encontre formas de colocar no mercado. Quem sabe você não seja o próximo Zuckerberg ou o próximo Flávio Augusto aí da da vida né olha gente nunca se falou tanto em empreendedorismo que hoje é um fenômeno mundial e uma das razões desse acontecimento tão forte é o aparecimento de milhares de negócios prósperos a partir dessa ferramenta incrível que liga pessoas no mundo inteiro que é a internet né e isso acaba despertando a ambição de muitas pessoas e cada vez mais as pessoas não estão mais propensas aos empregos da vida toda, que era muito comum né, entre os nossos ancestrais, na verdade nem tão ancestrais assim né, isso funcionava muito bem entre os nossos pais, avós e bisavós, mas esse cenário ele vem mudando porque as empresas, elas vêm passando por reestruturações, fusões que são comuns hoje em dia. Mas isso acaba criando um novo cenário que é o do empreendedorismo, porque reduz a permanência dos funcionários em uma mesma empresa, sugerindo uma nova perspectiva né, para os jovens estudantes de hoje. E cada vez menos eles pensam em carreira empresarial e sim em carreira empreendedora. Para facilitar o seu entendimento, eu sugiro que você pegue papel e caneta e anote esses próximos tópicos que eu vou falar sobre o que é ser empreendedor na resolução do significado mesmo, viu? São comportamentos empreendedores, atitudes? daqueles que realmente tem o espírito empreendedor. Você deve começar a observar se você possui algum desses comportamentos. Ah, aproveito para lembrar que são comportamentos que nós podemos desenvolver, tá bom? Não fique triste se você não tiver fortemente desenvolvido, porque dá para desenvolver. Bom. Chega de lenga-lenga, né, de conversa e vamos lá. Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. O empreendedor, ele é aquele indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear o seu futuro, é aquele que sabe determinar quais e como os seus produtos ou serviços serão colocados no mercado, é o que estabelece metas, que inicia projetos, que controla resultados, que visualiza e busca o sucesso do seu empreendimento. Ser empreendedor de sucesso é acreditar na sua capacidade de liderança. É estar motivado, ter capacidade de planejar para o longo prazo e maximizar o seu desempenho no curto prazo. O bom empreendedor é aquele que analisa, que identifica, que define, decide e monitora o desempenho do seu negócio. É aquele que descobre armadilhas e que implementa novos rumos em busca de resultados eficazes. Os empreendedores que observam né, as demandas do ramo em que pretendem atuar, já obtêm mais da metade do sucesso esperado. Em outras palavras, entender quais são as necessidades, pedidos, exigências e solicitações que as pessoas pedem. Mais resumido ainda, é você saber a dor do seu cliente. Quando você sabe qual é a dor, minha amiga, meu amigo, você já tem a faca e o queijo na mão. Agindo dessa forma, os consumidores eles vão conhecer o seu empreendimento como uma, como uma solução e vai ficar mais fácil ainda conquistar a confiança do seu público-alvo e garantir o tão desejado retorno financeiro. Falando sobre a responsabilidade social e econômica, além de ser sinônimo de novas oportunidades para quem investe na empresa, o ato de empreender representa a geração de trabalho e a melhor distribuição de renda. Desse modo, essa iniciativa de muitos profissionais inovadores se torna responsável por uma parcela da economia já que propiciou empregabilidade, olha só que legal né, muito importante isso viu, dar emprego. Vamos falar também sobre nomenclaturas dos empreendedores, para você entender quais tipos de empreendedores que nós temos no mercado, assim você consegue identificar qual tipo de empreendedor é o seu, qual é o seu perfil. É preciso entender que empreender não significa apenas abrir um negócio capaz de proporcionar lucro. A grande verdade é que para atingir esse resultado, a empresa tem que apresentar diferenciais competitivos que garantam o seu espaço no mercado. E um deles é o comprometimento com o desenvolvimento social. Muitas pessoas confundem a palavra empreendedor com a palavra empresário. Vamos simplificar para que você entenda que existe uma diferença bem grande. O empreendedor, ele é quem identifica oportunidades e gera riqueza a partir dessas oportunidades. Ou seja, o empresário, ele pega ali um negócio que já existe e só faz aquilo crescer mais, tá? falando um pouco sobre o empreendedorismo sustentável muitas organizações já bem estabelecidas no mercado têm consciência né dessas, dessa responsabilidade com relação ao desenvolvimento social e aí elas adotam atitudes com foco na proteção do meio ambiente como por exemplo o tratamento de resíduos né antes do descarte e o plantio de árvores para fomentar a importância que o meio ambiente tem na vida da humanidade tem também aquelas pessoas que conseguem perceber nas próprias dificuldades sociais uma chance de, de desenvolver a sua carreira empreendedora que é o caso das associações que trabalham com reciclagem de material que além de ajudar a cuidar do meio ambiente Ainda contribuem financeiramente para promover emprego, né? E mantém o ambiente da região limpo e organizado. Vamos falar agora de mais tipos de empreendedores. Para você, você ver se se encaixa em algum né? e desenvolver as suas habilidades. Nós temos o empreendedor nato, que é aquele que já nasce empreendedor. Normalmente ele constrói grandes organizações a partir do nada. Dois bons exemplos são o Silvio Santos e o Bill Gates. Outro tipo de empreendedor é o empreendedor serial. A sua principal motivação é abrir empresas quase que em série. Ele abre a empresa, utiliza de toda a sua expertise, faz essa empresa ganhar corpo, Muitas vezes até fama e depois vende por valores realmente significativos. E depois ele começa todo o processo novamente. Esse é o um negócio dele, montar, dar valor e vender por um valor maior ainda. Nós temos também o tipo empreendedor corporativo, que é aquele que empreende mesmo estando dentro de uma organização. Sabe o funcionário perfeito? é esse, ele é dedicado, cheio de ideias né, que ajudam no melhor funcionamento da empresa. O, o empreendedorismo corporativo, ele acontece com mais facilidade quando a empresa cria uma cultura interna, o que incentiva o empreendedorismo entre os funcionários. E o caso mais comum de empreendedor, e o que mais necessita de auxílio, que é o empreendedor por necessidade. Como sugere o um nome, esse é aquele que foi obrigado a abrir o seu próprio negócio porque não teve outra alternativa, pessoas que estão fora do mercado de trabalho e não conseguem retornar, ou por não terem especializações necessárias ou por alto índice de desemprego e aí gente geralmente as iniciativas empreendedoras dessas pessoas elas são mais simples não tem tanta barreira de entrada tem pouca ou quase nenhuma inovação e por conta desse cenário tem poucas chances também de desenvolver o sucesso continuando ainda com a nossa saga dos tipos de empreendedores tem o empreendedor por oportunidade já esse formato de empreendedor é aquele que visualiza uma oportunidade, estuda sobre ela, se planeja muito antes de abrir. Normalmente são empreendedores de sucesso, porque eles avaliam todas as possibilidades. E nós temos também o empreendedor herdeiro. Esse, esse é bom né, esse aí todo mundo queria ser né, até eu que sou boba. <risos> Que, que, como diz o nome, ele é aquele que herda a empresa da família. Mas esse é o caso mais complicado. É o que se encontra falência de negócios com muito mais frequência. Porque normalmente o herdeiro ou não quer herdar ou não está preparado para assumir os negócios. né Porque ele não foi criado para isso. Mas muitas empresas já pensando nesse número de, de falência, né? contratam altos executivos para tomar conta desses negócios, para não correr o risco de falência. E o último tipo de empreendedor da lista é o empreendedor social. E eu vou confessar para vocês, tá? É o que eu mais gosto, porque ele não visa somente os lucros, né? Ou o próprio bolso. Ele vislumbra uma mudança na sociedade. Ele quer gerar benefícios que contribuam para que a sociedade seja mais feliz esse empreendedor normalmente é aquele que ajuda muitas pessoas que perde tempo ensinando se preocupando com o macro né com a sociedade no geral não somente com o seu negócio mas com o negócio de outras pessoas também esse tipo de empreendedor ele é feliz ele transpira mudança, ele faz grandes mudanças no seu meio. Na minha opinião, é o empreendedor Flávio Augusto. Mesmo sendo bilionário, ele cria negócios que beneficia pessoas, que dá oportunidade para as pessoas explorarem o seu perfil para também se desenvolver. E então, gente, dentro disso tudo aqui, você conseguiu perceber se tem um perfil empreendedor? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber até onde eu estou conseguindo guiar você. Até onde eu estou conseguindo te ajudar a descobrir coisas novas. Eu quero que você saiba que eu estou amando essa nossa conversa, essas nossas conversas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, parabéns por você estar aqui. Mostra que você realmente está preparado, que você está preparada para todo esse conhecimento que está vindo por aí. Todas essas conversas novas que eu vou trazer para vocês, tá? Me siga nas minhas redes sociais, eu tenho Facebook, tenho Instagram e tenho aqui o meu canal do Youtube. E Para facilitar para vocês, eu coloquei tudo como Josiane Amorinho oficial, olha só que maravilha, não tem erro. Josiane Amorim Oficial. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!